Bem-vindos, ao da Nerd! A gente foi conferir o game Need for Speed Heat, então fica ligado aí! E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal, já clica no sininho... Pra não perder nenhum vídeo aqui do canal. Bom, e a expectativa com esse game agora é ver se a gente vai voltar pros bons tempos de Need for Speed agora com o Hit, né? Pois é, e a ideia desse jogo é trazer de volta os rachas e a adrenalina ali de fugir da polícia. É, a gente tem aqui de dia as corridas legais, né? E pelo que deu pra ver, a gente vai ter de noite as corridas ilícitas, né? Que Pra ser sincera, a minha parte favorita aqui. Correr ali da polícia ainda competir com os outros, aquela adrenalina da tensão de ser perseguido por uma viatura, né? You o game vai sair no dia 8 para Playstation 4, Xbox One e PC. E a gente está tendo a oportunidade de testar o game antes do lançamento pelo serviço EA Access, né? Bom, então bora lá para o gameplay, né? Vamos, vamos lá. lá! Então tá, galera, vamos curtir aqui o Game Need for Speed Hit. E hoje é dia de pisar fundo mesmo! <risos> é isso aí, galera. Vamos fazer o seguinte, a gente vai conferir. Mas é o inicio do game aqui. Na real, a gente correu já umas duas corridinhas, aquelas de tutorial ali no início. Explicou mais ou menos a mecânica de aceleração, freio. A gente escolheu o nosso avatar e esse carro aqui, né? Então vamos nessa, né? A gente tem a cidade aqui e temos alguns eventos pra gente escolher. Muito bem, quero corridas, corridas! <risos> tá aqui, ó. São aqui as duas corridas que a gente pegou ali no início. São duas corridas bem simples e a oficina onde a gente vai tunar o nosso carro, né? Agora vamos fazer o seguinte, ó, essa aqui é a Ana, ela nos disse pra encontrar ela se a gente quiser algo a mais ali de corridas, né? Então vamos lá, vamos marcar aqui onde ela tá e vamos lá encontrar ela, né? Pois é, o que que deu pra ver até agora? Que os gráficos estão assim, belíssimos, realmente tá assim, ó... Top. Tá muito legal, né? A gente já viu que a polícia tá em cima, no encalço da galera que tá fazendo racha de noite. <risos> inclusive, fazendo coisas impróprias pra polícia, que é desligar as câmeras pra não ver o que tá fazendo, é... agir com uma violência extrema e tudo mais, então... Já deu pra ver que a polícia aqui vai jogar duro com a galera que faz racha, né? Então, vamos lá a gente tá no modo história aqui, né? Então... A gente tem a parada de história e tem o modo online também, né, que a gente não vai conferir aqui nesse vídeo. Mas se a galera curtir, a gente pode trazer mais conteúdos de Elite aqui pro canal, né. E pras lives também, né. É, o Lolo, ele já jogou a primeira corrida, que era bem tutorial mesmo, com outro carro. E aí depois tinha pouquíssimas opções de carros. E vários inacessíveis ainda, né? Então, dos poucos que dava pra escolher, a gente escolheu esse e o Lolo já sentiu diferença na jogabilidade também, né? Já deu pra sentir. Já deu pra sentir, sim. Então, bora lá. Eu tô gostando da ambientação da cidade aqui, por enquanto. Não, vendo, não sei se a gente correr muito aqui nesse... Um mundo aberto aqui se dá problema com a polícia também, né? Vamos testar. E teve numa das corridas, eu acho, que a gente deu uma arranhadinha no carro e aí quando sai da corrida tá o carro todo arranhado. Todo é arranhado, né? Mas vamos ver aqui. Eu tô curioso pra ver, conforme a gente vai tunando o carro, mudando, como é que isso vai se refletir na jogabilidade. Se dá pra sentir uma evolução no carro, como é que vai ser a progressão aqui. Isso é o que me deixa mais curioso, né? Mas eu gostei da jogabilidade até agora, viu? a gente tá quase chegando aqui na nossa nova corrida. Outra coisa importante, a cada corrida que a gente faz a gente ganha dinheiro Aí. e com esse dinheiro vai melhorando o carro que o Lolo é. falou, é bem... É a mecânica básica mecânica aqui de Needless. De, de de né? Beleza, bora lá então, hein? Fechou, vamos lá vamos fazer essa próxima corrida não sei se é de dia ou de noite, vamos ver É De noite, essa é ele está na praia então, hein? Aí ah, a gente é. Nós, né? Somos um personagem ali que é um meio novato na cidade, né? É, a gente está chegando. Esse carro é meio um carro de entrada aqui, pelo que estou entendendo. A gente ainda vai ter que dar uma boa tunada nele para ter chance de competir. <risos> né? Escapamento do Tio Buck, né? <risos> Mas dava aqueles estouros no filme. <risos> <risos> ah, a gente vai fazer a nossa fama Ou nas corridas para <risos> E aí, ainda ver nada, né? <risos> Ela Só mete Só para avisar. Ela mete bronca aqui. Olha lá, já tô vendo mais um maluco ali. Kenny. Shit, aí, Rivera? a plan, Kenny. <risos> <risos> <risos> ah, Tá muito <risos> legal, meu. Vai ser Ruas, está hum. Eu estou com me arriscando eu não aqui tá vamos na boa aqui que Está no caminho para aqui. Beleza, vamos fazer a corrida, depois a gente conversa com ela. Olha Já tá beleza, a galera lugar. ali, ó. Eu Boa, vamos lá para a hum. corrida. Eu gosto desse esquema, viu? Minha preferência aqui são as corridas noturnas. Hum. Cheio de neon ainda, né? Olha que massa. Sprint parada brusca. Tá, o objetivo termina em primeiro, né? O termininho, objetivo primeiro, fica meio estranho ali, né? Tá, bora lá então aí. Oi, bora! E aí, será que a gente Bem tem aberto. condições de ganhar com esse carro aqui? Caraca, ah, vai ter. Que ter. Aí, mano. Vai com a Ana que nos levou pra corrida aí, é tenso passar ela. Bora lá. Fica meio de olho do minimapa aqui não conhece bem os traçados ainda, né? Vamos nessa. Caraca! Tá. Tem que... Pra fazer um drift tem que meio que segurar o acelerador e manter, Isso aí. Sério, olha os prédios que da hora. Tá, bora lá então, hein. Não sei se vai dar pra ganhar não, viu? Vamos alcançar! Vamos lá! Bora carro! Bora! Aqui ó, dá uma driftadinha de leve, pouca coisa. Vou dar uma tunada nessa caranga aí. É. Talk in, né? Caraca, o maluco aqui! <risos> Ai! Bora, tamo aí! Tamo aí, metendo bronca! Tentar não bater aqui, hein? Nossa, ficou furioso! Faltam 500 metros, tá? Quase! Quase, quase! Caraca, vamos meter bronca aqui, vai ter uma curva de sacanagem não! aqui! Ai que sacanagem Sacanada! o jogo! Ah, Olha aí, vai pra lá! Aí também já é demais! É, e passar três, aí não dá! Caraca, o jogo roubou demais no final, galera! Sérios dois <risos> quase três passaram na finaleira, sacanagem! <risos> Não, o jogo apelou ali, né? Não tinha como a gente vencer ali. Você hum. Hum. Hum. Ah, só os carros, I <risos> que massa. É para isso que a gente tá aqui, né? Para uhum. fazer esse tipo de corrida. Olha que massa com a chuva. Segana uhum. tá cuidando da praia. Shit. Hum. É porque a polícia tá muito no encalço do pessoal que tá fazendo racha mesmo. Tá, tô ligado. Essa aqui, iniciação sprint. Vá correr ou encerre a noite. Marque o caminho para um evento e continue correndo ou vá para um esconderijo se uhum. quiser encerrar a noite. E aí, ganância ou esconderijo? Aqui, ó, tem esconderijo aqui. Tem alguns aqui. Acho que vamos para o esconderijo para pegar uma corrida de dia aqui no, no vídeo também. Eu acho. Se a gente continuar, é capaz de ser pego. É. Ah, beleza. Você é. ah, a gente tem que cuidar só por causa da polícia, né? Mas vamos Nossa, lá. essa chuva. Que legal. Eu até pegaria outra corrida noturna, mas vamos dar uma testada nas corridas de dia aqui também. Pra ver qual é que é, né? Mas olha só O trabalho de iluminação, reflexo aqui é. Tá muito bem feito, né? O visual a gente não pode falar muito, né? É, eu vou te dizer, é melhor garantir pro esconderijo Porque eu tenho medo de pegar a polícia no meio do caminho E aliás, <risos> quem tá vivo tem medo, né? Então... É, é isso aí ah, Beleza, por aqui o esconderijo, é isso Tô vendo que tem um policial aqui no minimapa Beleza. Fim da noite, então. Beleza. Pegamos uns pontinhos aí. Multiplicador de pressão. Aí, a deu uma roupada. Aí, dois. Tá bom, tá bom. Reputação. Ah, aumentou a nossa reputação, né? Tá, alcance a reputação máxima, ganhe reputação mais rápido, aumentando seu nível de pressão. Corra de noite, entre em perseguições policiais épicas e hum. acabe com a polícia para aumentar sua pressão, né? Ah, o negócio é encontrar é. a polícia e mostrar para eles quem manda. Reputação desbloqueia peças de performance e novos eventos, né? Muito hum. bem. Beleza, já vamos encarar a próxima corrida aí então, hein? Manhã seguinte... 5 ah, o vídeo que ela disse que fazer. Oh, hey, Minha sister está you the o grande tour, personagem. a significa <laughs> me de oh, novo <laughs> a não nosso personagem ali de moletomzinho branco, é, tá é, a está caliente. me Calma-te, calma-te. <risos> <risos> É uma pergunta question. Como é a garagem? Sim. As pessoas estão aqui todo dia. Tá certo? Para frear. Só chegar aí. Uh -huh. né? Tá de boas. <risos> tá legal. Já temos nossos personagens. Aqui a gente fez a primeira missão, né? Uh -huh. Faça seu nome, né? Ganhamos uma grana, aí 5 mil, dá pra usar pra dar uma tunada no carro, né? Vamos ver. Aí, ó, você entrou para uma equipe inicial. Parabéns, você pode continuar nessa equipe inicial, entrar em uma equipe existente ou criar a sua própria. Confira o índice para saber mais. Tá, beleza. Eu me lembro que tinham dado a dica no início do game, de assim que a gente conseguisse uma grana, dar uma investida em em nitro, né? Uhum. Então eu acho que a gente pode melhorar. Que é baixíssimo nesse carro, né? É. Por enquanto, ó, tá tudo trancado, a gente pode só trabalhar performance. Hum. Só tem essa opção mesmo, de série. Uhum. Tá. Motor nitro de série. Beleza. Um tanque de 3 libras. Quando ativado, nitro injeta ar e combustível extra no motor, gerando um ganho de potência imediato. Opa! Tá, legal. Vamos comprar e equipar, então. Custo é cinco mil, a gente tem dezoito é. mil e 200. Tá, tranquilo. Vamos ver se não libera mais alguma coisa depois disso. Ah, chame a atenção. Corra à noite para aumentar a sua reputação. Consiga níveis mais altos de reputação para desbloquear novos carros e peças de performance. Você não pode comprar nada sem saldo. Corra durante o dia no Speedhunters Showdown para ganhar mais. É, não pode fazer uma pendureta. <risos> é, tem. Now you got the edge Beleza, a gente está com nitro agora, dá para trabalhar a transmissão, chassi, hum, pneus melhores, interessante, transmissão, peças de transmissão, transmissão permite que o motor passe o máximo de tempo possível nas rotações mais eficientes, os ganhos ao melhorar essas peças aumentam com motores melhores, né? Uhum. Tá. por enquanto tá tudo bloqueado, aqui a gente vai poder tunar tudo do carro, né? E ali ele vai mostrar pra gente do lado o quanto que melhora, né? Cada item. Dá pra ver aí, mas por enquanto ainda não dá, né? Ah, agora, ó, Agora desbloquearam algumas outras opções. A customização. Aqui, ó. Exterior. <risos> vamos dar uma melhoradinha nisso aí. Pintura. Nossa, ah, olha quantas opções. Ah, já vamos botar um negócio bem louco aqui, ó. Tá um verdão assim, ó. Pode ser, fica da hora. Aí, ó. Beleza, ah, então, já os adesivos. mudou os adesivos malucos aqui, tá um adesivo, tipo, do lado, assim. Ah, por enquanto não tem nada? Ah, tem sim. Uhum. <risos> tem os mais simples aqui. É, eu sei. ia dizer que adesivo ah, sem graça Agora sim, ó. Tem que tem um do Bulldog Nerd! Tinha que aqui, né? <risos> hum. Tá, beleza, vamos botar um <risos> malucão aqui. Deixa eu ver o que dá pra botar. Essa, esse Jason aqui sinistral. Ah, tipo, ele ficou ali, ó. Ah, dá pra escolher. Ah. Gente, botar uhum. <risos> Tá. <risos> que viar uhum. Tá. Vou botar aqui só meio de zoeira. Só pela zoera Tá. Uhum. <risos> tá, dá pra... Deixa eu ver. Ah, eu acabei zerando aqui. Tá, vou fazer o seguinte, vou pegar o do Jason aqui, a gente escolhe E aí dá pra copiar pro outro lado Pra ficar simétrico, a galera ah. <risos> tá. Tinha que botar uma listra aí, alguma coisa assim na frente É, né? seria é legal Não dá pra botar no capô aqui, né? Dá pra botar no para-brisa No capô, não? Não dá, pelo menos não consegui aqui Uma listra assim, ia é legal no capô é. Ah, mas de repente põe no vidro e puxa pra baixo Ah não, é não só no vidro né? mesmo uhum. é Meio esquisito no vidro <risos> Parece que vai atrapalhar a visão Ah, uhum. deixa aí, ficou bagaceiro pra caramba Esse Jason aí, ficou uhum. da hora é. não, Vamos fazer o seguinte, vamos, vamos direto aí vamos Salvar lá. as alterações Beleza Ah, tem que salvar num slot aqui né? Beleza Bela Estrela. Ah, é. é. Então, a gente tem duas opções aqui, é dia, ganha saldo em eventos oficiais de dia ou ganha reputação nas ruas de noite, né? Vamos pegar de dia, então. Vamos pegar uma de dia, via. que a pouco a gente reza de noite e vamos sempre intercalando, eu acho. É. Bora lá, então. Vamos para uma de dia. Nossa, verde aí. Ficou da hora. Ficou massa. <risos> A gente põe o adesivo mais da hora, deixa por enquanto esse <risos> Jason. Esse <aí. risos> Jason na caveirinha. Fechou. Ele tem uns loadings um pouquinho longos aí, mas ele fica mostrando o carro enquanto isso, né? A gente pode fazer viagem rápida pra alguma corrida. Ou... Só marcar ela aqui, né? Só marcar que a gente aproveita <risos> e dá uma olhada <risos> na cidade. sabe se você como é que é o nome da cidade mesmo? É Palm City, Oh, né? ah, shit. Right. está indo de Palm City Vamos <laughs> <agora. laughs> ah. <risos> Cortou a grama toda. Okay. Home City. Olha esses ah. prédios, que É tá legal, hein? Muito. Ah, fechou. Ele indica onde tem policial aqui, né? Então acho que a gente pode arrumar encrenca aí também nesse deslocamento. Ah. Ah, aqui que a gente tá chegando no autódromo, né? Circuito Poeira Estelar. Apesar de quê? O deslocamento de dia acho que não dá problema. Eu chuto que o deslocamento de noite dê problema. É. <risos> que aí A, gente sai já com a ela. polícia já fica de olho, né? Ah, ficou da hora esse verdão mesmo, tá. aí. Então bora lá, hein? Circuito poeira Estelar. Tá, o objetivo termina em primeiro. Fechou. É meio uh, de noite uh, esse aqui, uh, né? Uh, uh. Tem aqui é um pouquinho de noite, né, não? Ou mais acho ou Acho menos... que é, acho que não, acho que é meio nublado, talvez. <risos> Sei tá. lá. É, porque no autódromo, né, essa aqui é pra ser organizada. Curva acentuada! Iu! Caraca. E, ó, é tudo Nossa, a galera derrubou um poste ali. Primeiro Nossa. acaba com a Mônica, Lula. <risos> tentar, tentar. Bora lá, vamos aproveitar o vácuo aqui. Aí. Tchau, Mônica. Como foi, Uma era verme. Aí. Beleza, três voltas, né? Caraca, uh! ela foi direto aqui. Tem umas curvas bem assentadas, né? Tem. Nossa, tá um pouquinho mais desliz deslizando aqui. Tá para dar. Olha ali, o maluco também derrubou <risos> tudo, né? <risos> Derrubou as palmeiras todas o caminho A gente ainda tá na primeira volta Agora trocando ah, de volta Vamos acabar com o Ícaro O Ícaro é, é a nossa meta, ó. tchau Ícaro Caraca, ele fez a curva muito melhor Que a gente Também tá acostumado né, nesse verbo é. <risos> Eu Achei essa aí difícil de curva É, umas curvas bem fechadas Bem aqui. fechadas. Que é essa parada né? Quando é circuito, esses... Legalizados, né? normalmente são circuitos fechados e tem mais curva fechada Então, se é aquelas corridas de racha, aí tem mais retas, né? Porque não, não precisa ser fechado o circuito Pega as assim. ah, então Vamos ter que dar uma boa melhorada nesse carro aqui <risos> Para poder vencer uhum. aqui É, trabalhar mais a aceleração Pra passar por fora aqui dele. E o nitro automático? Ah, boa pergunta, né? Beleza. Ó. Vamos pegar esse segundo lugar. Caraca, que gente. Nossa, foi muito <risos> mal. Mesma curva que a gente. Olha aqui, o maluco tentando. <risos> Ao menos calçar... a gente descontou uma raivinha no Ícaro. <risos> <risos> tá. Tem que trabalhar melhor aquela. Aquela curva ali, né? Nós vamos nessa Ainda dá, hein? Pelo menos uma, quem sabe Duas posições E me lembro se tu avisou Mas a gente tirou as músicas do rádio do carro ah, é. Pra que o nosso vídeo Não, não seja derrubado É, por questões de copyright O YouTube costuma ser bem rigoroso com isso né? Então... É, e o Nid normalmente põe músicas Modernosas e tal Que normalmente tem copyright bem é. Bem vigente e aí tiramos as músicas do game, né, mas as músicas a gente já viu tão da hora, né? Caraca, a gente conseguiu ah! aqui, passamos no final, os malucos, né? Tá bom, a gente ficou em segundo, né? Não deu pra ficar em primeiro, mas já tá legal, né? Já tá ah, legal. Já tá bom. É um bom pega aí nesse final, hein? Olha o carro! Todo <risos> arranhado! <risos> Meu Deus! Ah, mas olha aí, a gente ficou três segundos atrás do Gus, que ficou em primeiro. Ah, tá top. Ah, gostei, né? Ah, vou até dar uma espiada aqui Ah, a gente pegou o vácuo ali, ah, tá certo mesmo Conseguimos Eliminar seis policiais, é uma as metas <risos> ali Dirigir na contramão Por um minuto tá, Aqui a gente tem alguns outros eventos Que a gente pode pegar também, eu já tenho um marcado aqui Já tenho um com a Ana Só que a gente vai precisar de reputação Nível 7, a gente tá ainda no nível 2 Então vamos ter que vamos dar uma trabalhada nessas outras corridas Antes de encontrar a Ana e para encontrar ela é uma missão de campanha né então a gente vai evoluindo na campanha conforme a gente vai fazendo essas missões mas para isso a gente precisa de reputação e a gente já tá com uma boa grana ali 32 mil dólares é. ali já dá para a gente voltar aqui na oficina e dar uma nova tunada no carro né mas vamos fazer o seguinte né a gente já deu uma olhada em corrida noturna e corrida de dia aqui que essa a ideia desse vídeo aqui é mostrar o início do game e dar uma... uma visão geral pegar esse gostinho aqui e o que eu vi até agora eu gostei, viu? Também. Acho que o jogo promete, a gente tem que jogar um pouquinho mais ainda Pra ver um pouco mais da evolução e da progressão aqui Como é que isso vai se refletir na jogabilidade, mas já achei interessante, viu? Eu também gostei dos personagens, a história a recém tá bem no comecinho Mas já tá interessante E eu achei o visual bem bonito também O visual aqui não dá pra gente falar mal, né? O visual acho que tá bem legal, isso foi bem trabalhado aqui